Você passando passando com o carro no meio, né? Cara, eu falar uma outra aqui é nos 90 também que vocês vão lembrar, Ayrton Senna. Ayrton Poxa, Senna. Como, como a gente gostava de Fórmula Ayrton 1, Senna. Cara, então, era muita criança quando Ayrton ele morreu, é aqui, mas. O Fernando. o Fernando, ah, o Fernando que, né? que fez o, o, o episódio com a gente. Ai dele, o te o Adorava. Então, o Fernando, ele tinha uns 4 aninhos, cara, ele sabia todos os nomes do piloto, é dos pilotos, todos, é. todos, ele sabia todos. Era impressionante como a gente vivia Fórmula 1. Quarto, um uhum. celular, o Parton cara... Central, o cara era, era muito demais, pequeno, eu lembro cara. de uma coisa ou outra, mas quando ele morreu foi em 94, né, eu tinha 6 anos. E tem a ver 24, aquilo que a gente tava falando, né, Elson é, é aqui, antes de começar a gravação, sobre é, disputa, né, sobre competição, né, e o Ayrton Senna tinha isso na veia, né. Disputar a competição, ah, seu o que, primeiro. Melhor do que o Nick Lauda e o. Que o, o, o Grant lá, não lembro como é que é o nome dele lá, o Rick, Nick Lauda Sim. e o. Que é no, eu, Que, eu, que eu eles lembro. fizeram o um filme novo aí que é o Rush, que é o Thor Sim. e o outro cara. Oh, yeah, yeah. Eles eram competidores a lá, mas um, um, outro, um outro, depois, o um cara, depois quando ele bateu, quando o Nick Lauda bateu lá, o outro cara ficou mó mal, e aí eles. Viraram amigos, ao mesmo tempo que eram amigos, eles eram competidores, porque um puxava o tudo outro. Tudo bem, cara. É mas muito louca a parada. Tudo ali. bem, né? É, ser inimigo, né? É. Exato. Não. Mas eu acho que o sentimento de competição saudável, aquela coisa que né, não leva ninguém para o buraco, a gente estava falando isso um pouco antes de entrar aí, André, hoje... E eu acho que faz bem que tá perdendo isso um pouco, né? O senso de competição, né? E eu sinto que, anos 90, né? 2000, a gente isso muito forte. Hoje, mudança cultural, né? Mudança aí de estilo de vida. Vocês acham? É. Vocês acham que hoje é mais ah, competitivo? eu acho, cara. Eu, eu acho que, a que é... Pirada... Na, na, na, na, na, não é não... competitivo do lado, vamos dizer assim, do lado bom. É competitivo do lado ruim, mas o que o Adriano quiser? Lembra aquele meme do Porta dos Fundos do... Rodrigo Portugal, do Rodrigo, Rodrigo Portugal? É isso, mesmo. Rafael Portugal. Rafael Portugal, desculpa, Portugal. que ele pega é. o Cubo Mágico, esse aqui é o Cubo Mágico, ah, então, é um pouco nessa linha, da competitividade, ah, nessa linha que, aqui. Não que pode falar não que todo mundo desafio. tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar a medalhinha, todo mundo foi bem, todo mundo, Ai, parabéns, ah, mas ele foi o último, não, mas parabéns, o importante é competir, toma uma medalha, uau, parabéns, não, pera aí. Né? assim, na questão da competitiva da agressividade em si, não agressividade de é, porrada, não. mas de um não querer isso. ferrar o outro ainda tem não, bastante, é. mas é naquela linha de assim, é, ninguém pode perder, porque se perder vai ficar mal, ai coitado perdeu, é, talvez mas ele a gente ficar... tá saindo de uma, de uma saindo daquela fase é, como fala, competitivo uma coisa mais cooperativa talvez uma sociedade e... mais cooperativa é... e menos é... tão competitiva de, Imagina ah, eu, que é eu tão... sou melhor então é que assim, competitiva isso. e cooperativa sempre vai existir, o problema é o quanto você põe naquilo. Então, assim, Não me entenda mundo... mal que eu não quis dizer que a cooperação é ruim, não e é isso? isso é pelo... não. não é isso, não. Mas é isso, não é nada é aquilo disso. Aquilo que a gente falou, né, Adriano? O problema é que assim é como se você fosse uma competição de 10 pessoas, teve do primeiro ao décimo lugar, só que todo mundo. Ai, todo mundo é bom, todo mundo ganha medalha, parabéns. Não, então pra que, que o primeiro ganhou? Então não, não precisa. Sei se eu vou falar a coisa certa aqui. Mas será que hoje é, é complicado reconhecer que alguém tem uma diferença e uma limitação? Será que esse não é o ponto, Elcio? Não eu sei, acho André. acho que não é a limitação, oh. mas é falar que alguém é melhor que o outro, talvez, né? É, não, mas eu posso ser imitado, feio, por é exemplo, isso? de... Ficou não, feio falar que um é melhor é, que o outro? Eu não sei, eu posso esse... ser, por exemplo, ó, o Elcio pode pegar um tema e estudar muito. Ele é um especialista naquilo, né? Ele é um... É, a gente fala muito eu sobre espero. isso, né? um expert naquilo. Eu gosto um pouco daquilo que o Elcio estuda, mas eu tenho um déficit técnico com relação a... Estou dando um exemplo aqui, tá com o Elcio. Então, um exemplo de cara... verdade. exemplo real. Aí tomando seu cu. É. E aí, eu tenho um déficit técnico é... e, e tudo bem, cara. Só que aí, hoje, parece que todo mundo, mesmo que esse déficit... Passa um pano. Passa um pana, ah, não, tá, o Adriano... você também né? é bom, Adriano? Não, é, não fica legal. assim, Elcio, você não vai ganhar não essa sei. medalha porque o Adriano vai ficar mal, então assim, os dois são bons. Não, cara, é, eu não sou, me sou melhor que o Adriano. Né? Não que é isso de uma maneira ruim, mas tá claro que eu conheço mais, né? Ah, não, mas isso é ruim, vocês dois são bons. Não, pera aí. É, eu não sei até onde isso faz bem, né? Eu acho, eu o acho, que, é uma... eu acho que é uma montanha russa. Parece que tem hora que a gente tá muito cuzão, aí chega um ponto que parece que fica bom, aí chega um ponto que a gente fica muito bundão. Aí volta, aí fica bom, depois todo mundo volta a ser cuzão de novo. Se você for ver a história, é, foi muito eu, isso. Eu não né? sei hoje em dia como é que tá lá, como a gente tá falando mais uma parte é, corporativa, profissional, mas eu não sei como é que tá hoje, mas até onde eu sei, por exemplo, a gente pegar a cultura da Ambev eu era o oposto disso aí, bicho. Era uma competição pura, é, vai e assim, muito, se você é, é, é ruim, isso no final do ano, você é mandado embora e acabou. E, assim, mas empresas ainda têm essa cultura, Eu acho né? que é, ainda é, é assim lá. Eu acho é, mas, que ainda é, é assim. vamos, vamos para um cenário hipotético. Eu acho que é pra um hipotético. pouco da cultura da empresa. É, mas um cenário hipotético, só para dar exemplo hipotético, né? Onde, pô, pensa que, sei lá, deu uma corrida. Aí o Wilson Bolt, mano, o cara dispara na frente de todo mundo. É muito na frente. E aí no final o pessoal fala, ah, o Wilson Bolt ganhou, mas, pô, todo mundo também é bom. Uma ah, merda. O Sambolt não é bom, ele é excelente. É, tem que ter uma... E é saudável, o... né? Não é um negócio que é para depois então, eu debochar. Isso. É o esforço do cara, porque você acha é... que o cara nasceu e o Zambolch. Um então... Exato. vai ver o treino do cara. Quando o cara você é começa morre, a pegar cara, duas sim, pessoas e comparar, Você vai ver o dia a dia do cara. Meu, eu assisti. É, eu já... é por isso é mesmo que eu tô falando. Eu assisti, isso, cara. Cara. Por mim, quando cara, você começa é loucuro, a passar esse escândalo, cara, cara, cara, cara, você tira todo o esforço que a pessoa teve. Assim, tem Sim, que ter competitividade, só que tem que ser saudável. as pessoas têm que... Aí tem uma coisa que é da molecada de hoje em dia. A galera de hoje em dia não sabe perder, não sabe ouvir, não. Entendeu? Porque veio da geração, talvez, que eu acho que é um pouco dos, das gerações, né? É a geração que o pai dessas crianças só ouviram não dos pais dele. E aí que aconteceu? Não, não vou falar não pro meu filho. Porque o meu pai só me falou não. E aí eu só não vou dar tudo que o meu filho quer. E aí essa molecada de hoje em dia não aprendeu a ouvir um não. Então o cara tá lá, já aquilo que a gente pegou até no primeiro episódio. O cara já que, chega, sai da faculdade, já chega querendo ganhar 10 mil, sendo gerente. E se ouviu ouvir um não, ah, ah, ah, ah, Então assim, isso pegou muito pra essa geração nova não ter esse negócio de espírito da competitividade. Porque se você fala que um é melhor que o outro, fala que é não pra outra pessoa, a pessoa fica mal. Aí começa a ter esses negócios da empresa que é ser política, né? Ah, não, todo mundo é bom, todo mundo é legal, ah... E aí mata-se um pouco a competitividade de uma forma boa. Não, o que não pode ter que eu brinco é ranking. Ranking nesses conceitos até é até uma coisa meio ruim. Você ficar ranqueando as pessoas agora, a competitividade em si... Tipo, Adriano, eu e Adriano aqui, a gente, cara, toda vez a gente fica conversando e cada um tenta aqui, um trazer uma coisa para mostrar que um é melhor que o outro aqui nessa prática do DevOps e tudo bem que a gente tá meio que se é, incentivando, né? E acho que, aos poucos, isso tem se perdido, não em todos os lugares, né? Mas você percebe muito, né? E agora só não bebe, o bagulho é, tipo, ultra é, porrada na mesma cultura. Deu, não deu tchau, mas é. tem muita empresa hoje em dia, ainda mais porque tem esse negócio agora das startups e tal aí, que ah, as pessoas tal. Cara, eu acho que foi muito num caminho ruim, sabe? A gente perdeu um pouco esse negócio da gestão de consequência, da galera realmente poder competir num ambiente onde vai ser bom. E aí por que também? Porque brasileiro em específico sempre quer ser espertão. Aí você tem um espertão no meio dessa galera, esse cara vai acabar sendo um filho da puta. Aí aquele negócio, por causa de um cara, parece que todo mundo acaba tendo que pecar. E aí começa esses negócios. Ai, ah, todo mundo é bom, todo mundo ganhou, todo mundo é legal. Não, pera aí. Como que a gente gera uma competição que a gente for saudável para que as pessoas possam realmente cada vez mais evoluir, né? Acho que se a gente não tem essa competição, mesmo que com a gente mesmo, quando não tem outra pessoa, né? A gente não quebra barreiras, né? A gente fica na mesmice. Falam muito do Steve Jobs e do Bill Gates, que foi muito isso. É. Os caras conseguiram evoluir bem, porque um lançava o um negócio, aí o outro ficava puto, não acredito que o cara lançou um esquivinho. Aí lançava outro, outro, Pô, ele lançou isso antes que eu... E eles começaram a competir até conseguir ser o que eles são hoje aí, né? Então tem que ter assim, uma competição saudável. Já dizia Rafael Portugal, né? Não caiam no. Esse é o cubo mágico que todas as faces são vermelhas, né? Aquela galera que. Ah, todo mundo tem que é, ganhar. Para não ficar triste, né? Pra não ficar triste. Vocês têm que aprender um o